Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para você quatro pilares obrigatórios para você crescer o seu Instagram usando apenas 10 minutos por dia. É isso mesmo. Simbora pro vídeo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Me chamo Júnior Moreira Se você não é inscrito no meu canal, se você gostou do assunto desse vídeo Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal Porque eu tô trazendo pra você um conteúdo totalmente diferente Do que muitas pessoas já têm postado por aí Realmente a gente vê muitas pessoas falando a mesma coisa Quando vai falar de como crescer o Instagram, de como ganhar seguidores Então eu trouxe pra vocês aqui hoje, no vídeo de hoje, um conteúdo diferente Então merece um like, deixa o like um detalhe, tá? Se esse vídeo bater 300 likes eu vou pensar num sorteio pra fazer Pra vocês, vocês podem até colocar alguma sugestão Aqui debaixo do vídeo, de algum sorteio Talvez acesso ao meu treinamento, ou talvez algum Equipamento, alguma, não sei, talvez um quadro Igual aquele ali de um milhão, não sei, mas se Bater 300 likes, nós vamos é, Promover algum sorteio aqui pra vocês Que seguem o canal, então já deixa o seu like, e já se inscreve Aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu separei pra vocês Um conteúdo aqui, olha, deixa eu te mostrar Aqui, opa, peraí que eu perdi é, Nós vamos falar aqui hoje Tá, Na, no, no vídeo de hoje a gente vai falar Sobre quatro pilares que você vai precisar aplicar para você crescer o seu Instagram usando 10 minutos por dia Sim, se você usar o seu Instagram 10 minutos por dia para você crescer e crescer muito o teu perfil tá? eu separei aqui para vocês um conteúdo agora aqui num nesse mapa mental deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho do meu vídeo aqui para deixar mais aqui no cantinho para vocês e a questão é o seguinte tá eu vejo que quando a gente fala de vídeos que é sobre como crescer o Instagram como ganhar mais seguidores no Instagram esse tipo de coisa a gente vê que a grande maioria dos vídeos em si que tem aqui no YouTube são bem parecidos as pessoas de hashtags, de ficar seguindo e deixando de seguir os outros, aquela coisa toda, tá? Não tô dizendo que é que é errado, só estou dizendo que é muito mais do mesmo. Então hoje nesse vídeo eu vou trazer pra você um conteúdo diferente. É, talvez não vai ser um vídeo divertido de assistir, porque será mais uma vídeo aula, será uma parada mais é, aprofundada. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar a ter resultados. Então um detalhe muito importante que eu quero deixar para você aqui agora. No final desse vídeo eu vou deixar para você um presente. Sim, é isso mesmo. Eu vou te dar um presente no final desse vídeo, tá? Então não saia, não, não pisque os olhos. Que além de todo o conteúdo que eu já vou te entregar de graça, que eu vou te dar um presente ainda no final desse vídeo mas enfim vamos direto pro conteúdo tá é primeiro passo aqui que a gente vai precisar entender primeiro antes de entrar por antes de aprofundar dentro do conteúdo é o algoritmo é do Instagram tá deixa eu aproximar um pouco mais a tela para vocês o algoritmo do Instagram você precisa entender um pouco melhor sobre isso a ah, qual que é o principal objetivo do Instagram é isso que a primeira coisa que você precisa entender antes de questionar o porquê que você não está crescendo você não está tendo resultados dentro do Instagram tá o porquê você The cat sat on não está crescendo dentro do instagram beleza vamos lá eu separei para você que alguns dos principais objetivos do instagram ok objetivo número um tá o objetivo número um do instagram é fazer com que o máximo é com que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível dentro da ferramenta então o instagram quer que as pessoas entrem e fiquem uma duas três horas quatro horas por dia dentro do aplicativo quanto mais tempo a, as pessoas ficarem dentro da ferramenta melhor para o instagram Então consequentemente para um criador de conteúdo por exemplo eu sou um criador de de conteúdo, você pode ser um criador de conteúdo ou você simplesmente usa o teu perfil do Instagram para pro seu dia a dia, porque você quer ser famoso, quer ser um blogueiro e tudo mais, quer ser um influencer, você usa o teu instagram. Então a tua missão é fazer com que as pessoas fiquem muito tempo no seu perfil. Segundo objetivo, tá? é O Instagram sabe, presta atenção nisso, tá? O Instagram sabe quanto tempo você fica parado vendo uma foto no feed de alguém. Como assim? Por exemplo, eu pego aqui meu celular e estou aqui passando pelo feed. Vou, vou mostrar para você aqui agora na tela, só para você entender. Entro aqui dentro do meu perfil do Instagram, ok? E aqui aparece o feed, ó, ok? Então o Instagram sabe quando eu faço isso aqui, por exemplo, estou passando pelo feed, estou passando pelo feed, e aí às vezes chega a publicação de uma pessoa aqui, por exemplo, a Luana Fran, pum, e eu vou e paro. Imagine que eu parei dentro do perfil dela aqui, dentro desse, dessa postagem, por uns, sei lá, por uns 50 segundos, Tá? O Instagram consegue metrificar tudo isso. Imagina que eu estou passando mais um pouco, aí chega aqui a foto, pá. A foto, por exemplo, aqui é do Ryan. E aí eu fico 20 segundos aqui na foto do Ryan. O, o, o, o Instagram, ele consegue metrificar tudo isso. Então ele consegue entender quanto tempo as pessoas passam dentro do teu perfil. E baseado nisso, ele consegue entender se o seu perfil está agregando valor para as pessoas a ponto dele te divulgar para mais pessoas ou não. OK? Então, preste muita atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Terceiro, o Instagram sabe até a quantidade de segundos que você fica parado segurando, é pausando ali o story de uma pessoa, né? Você às vezes, a, às vezes a pessoa colocou um story ali, você segura o dedo no story da pessoa, fica travado. Isso para o Instagram é bom, porque se você está parando ali o histórico da pessoa, é porque você quer ver mais sobre aquilo que ela está falando, que ela está postando ali, e está fazendo as pessoas ficarem mais tempo no, no perfil, tá? Então, isso é interessante. Vai anotando, porque a gente vai chegar na parte mais importante lá na frente. O Instagram, ele mede o seguinte, tá? O, o que, que o Instagram determina, o que, que os algoritmos do Instagram determinam para entender se o seu conteúdo é relevante ou não, tá? É, caramba, agora que eu não estou compartilhando a tela, né? Enfim, vamos lá. É, o que, que o Instagram mede? É, para entender se o seu conteúdo é relevante ou não. O Instagram mede o número de interações na, no, no, na sua postagem com o número de retenção mais o número de seguidores para determinar seu alcance na plataforma é interessante. Como assim? Só para você entender. Você fez uma postagem de uma foto sua no seu feed. O Instagram vai, ele, o algoritmo do Instagram ele vai buscar entender quantas interações está tendo, se o número de interações curtidas, likes, comentários, né, compartilhamentos sendo relativamente bom tá número de retenção quanto tempo as pessoas estão ficando naquela postagem sua baseado né multiplicado ali dividido pelo número de seguidores que você tem então se você tem vou te dar um exemplo 50 mil seguidores e 30 pessoas curtem sua, sua publicação tecnicamente falando é muito ruim o resultado então o instagram vai vai ver que o, que o nível de interação não é tão bom de retenção não é tão bom então automaticamente o seu alcance também não será tão bom então é, é mais ou menos um cálculozinho com o instagram faz ali para basear, tá? É, o quinto, sabendo de tudo isso, vamos para o passo número dois agora, beleza? É, vamos aqui por dois para a gente entender melhor agora. Segundo. Então você já entendeu que o algoritmo, o, o ponto mais importante para o algoritmo do Instagram é retenção. É, vo, é você fazer com que sua audiência, com que seus seguidores fiquem o maior tempo possível dentro da sua, dentro do seu perfil. Quanto mais tempo você conseguir manter as pessoas dentro dos seus conteúdos, mais o Instagram vai entender que isso é bom e mais ele vai te divulgar para outras pessoas. Beleza? Então número um aqui para aumentar a sua retenção, vamos lá. Quanto mais tempo você é, fizer as pessoas ficarem dentro do seu perfil consumindo seus conteúdos, mais resultado você terá. Um segundo, como escrever aqui, ó, um segundo a mais, tá? Um segundo que você faça com que as pessoas fiquem a mais do seu perfil é totalmente precioso para o Instagram para o seu crescimento, tá? Segundo, a ordem das interações, tá? do nível de interações. Tipo assim Qual tipo de interação é mais importante? Acredite se você quiser. A, a, a, a interação de comentar tá é a mais importante para o Instagram metrificar uh, o seu conteúdo. Por quê? Só para você entender. Vamos lá. Se eu te perguntar o seguinte, eu postei uma foto. O que que, qual que é a ação mais fácil de você fazer? Curtir, dá dois cliques no botão de curtir, clicar no botão de salvar comentar né digitar um texto ou compartilhar sacou comentar é o que vai fazer as pessoas passarem mais tempo no seu perfil então quando você induz as pessoas de certa forma a comentarem nos seus posts ou te mandarem direct é, digitarem algo no seu perfil é ótimo porque a a, a, a por Instagram a ação tá é a ação de comentar de digitar faz com que, de certa forma, você esteja fazendo, como eu posso falar, ativando alguns gatilhos específicos, porque as pessoas não decidem comentar em uma postagem simplesmente à toa. Quando as pessoas tomam a decisão de comentar alguma coisa, é porque ativou uma certa emoção nela, seja porque foi algo engraçado, seja porque foi algo polêmico, seja porque foi algo que ela não gostou, mas quando você faz com que a pessoa comente alguma coisa você está fazendo com que as pessoas tenham uma ação valiosa para o Instagram tá então comentar faz com que as pessoas passem mais tempo é, estejam gastando o tempo delas ali com você tecnicamente falando tá então por Instagram comentário é muito bom compartilhar também é excelente porque automaticamente quando as pessoas estão as pessoas só compartilham aquilo aquilo que ela acha interessante né? as pessoas não vão compartilhar uma coisa que elas não acham legal então compartilhar também é uma ação super valiosa para o Instagram além de automaticamente quando as pessoas compartilham algo já está aumentando ali o seu alcance né automaticamente se você tem 100 compartilhamentos uma postagem e as pessoas têm média mil seguidores você está sendo visto ali por milhares e milhares e milhares de pessoas então aumenta já automaticamente o seu alcance logo depois vem o botão a, a, né? a ação ali de salvar quando as pessoas salvam também é muito importante e os likes que também não deixa de ser importante mas é a ação mais simples ali de se fazer que é a dois cliquezinhos e pronto acabou tá curtido e, e tal, né? Mas é comentar e compartilhar são os dois principais, tá? Então, por que eu tô te dizendo isso? Porque você vai precisar de seguir algumas regras interessantes para você conseguir o máximo de, de, de, de, de, de, de compartilhamentos e o máximo de comentários possíveis que eu vou te explicar aqui agora. Beleza? Vamos lá, estratégia número um tá? estratégia número um porra, tá passando um caminhão aqui agora, aí Vamos lá, estratégia número um aqui, tá? Vou mostrar para vocês duas estratégias aqui que vai te ajudar a ter mais resultados primeiramente falando de publicações no feed é número um aqui é interessante você mesclar o, a, o, os tipos de postagens no seu feed do instagram como assim ok tem pessoas que o feed é muito monótono né é postagem todas todas as postagens são muito parecidas não tem aquela parada ali interessante e tal é interessante você mesclar suas publicações. Como assim? Publicação de lifestyle. O que é publicação de lifestyle? É publicação que você está mostrando algum lugar que você está, uma viagem, uma conquista, alguma coisa do tipo. É, conteúdos nuggets, que são conteúdos para você que cria conteúdos para sua audiência, né, que ensina algo, como por exemplo o que eu faço. Conteúdos nuggets são vídeos que você coloca, um vídeo curto de 30, 50 segundos mais ou menos, que tem um título em cima de você e uma legenda embaixo ali, entregando um conteúdo interessante. Conteúdos em carrossel são aquelas imagens que você pode arrastar para o lado dentro do Instagram, vídeos memes, eu poderia acrescentar aqui também, por exemplo, é, publicações é, que gerem polêmicas, por exemplo, também é, o tipo de publicação que dá engajamento, tá? Então, é mesclar o tipo de, de publicação, ok? Isso que é extremamente interessante. É, estratégia 1 para aumentar a retenção, tá? No seu feed, por exemplo, tá? Primeiramente, imagem com boa qualidade. Por quê? O Instagram é um aplicativo que é 90% visual. Então, procure postar imagens que tenha qualidade muito boa, imagens chamativas, tá? E saia do padrão. Faça poses, por exemplo, quando for postar uma foto sua, mano, faça umas poses diferentes. Por exemplo, eu separei aqui, ó, o meu próprio Instagram para você ver. Deixa eu só confirmar que tá mostrando a minha tela aqui para vocês, mano. É, aqui, ó, deixa eu trazer minha tela pra cá pronto, agora sim você vai ver é, olha só pra você ver, ó é, eu separei aqui algumas postagens minhas, por exemplo aqui é uma, uma foto minha comendo comida japonesa mas onde tá o erro aqui? ao invés de eu pegar aqui o, a comida com os dois palitinhos, ó, eu enfiei aqui, como você pode ver aqui, ó, eu enfiei o palitinho ali no sushi que eu tava conseguindo pegar então e coloquei uma zoeira aqui na, na, na, na foto, né então é tipo isso, ó, fazer umas poses diferentes, tá vendo? Ó, umas paradas que chamam a atenção, ó é, dentro do Instagram, aqui ó, por isso que uma viagem que eu fiz, fui tirar foto ali com máscara e com Batman, poderia ter tirado a foto em pé no meio dos dois, né, o um normalzinho ali, fazendo um sinalzinho de joia e tal, aquela parada toda, mas não, falei, vamos fazer uma parada diferente aqui, eles me viraram de cabeça para baixo ali e tal, isso chama atenção, isso é legal, as pessoas gostam desse tipo de coisa, tá, só para você entender, então saia do padrão, tá, nas fotos, tenta fazer coisas criativas, é, o segundo passo para aumentar a retenção aqui é o seguinte ó talvez uma coisa que você não sabe tá aproveite a descrição tá das postagens no Instagram uma descrição de um post bem feito, chamativo e tudo mais, pode aumentar em 35% a retenção do seu público no Instagram, tá? Já fique sabendo disso. Então, é o seguinte, ao invés de você colocar apenas uma, uma foto, né, e na descrição você colocar somente um emoticon, ou então uma frase de uma música, alguma parada assim do tipo, não, coloca alguma coisa interessante, dependendo do que você estiver fazendo na foto, se você estiver num lugar turístico, conte alguma curiosidade sobre aquela cidade, sobre aquele lugar, é, ou conte alguma coisa que você fez durante aquele dia sabe tipo ou simplesmente entregue no, no, na descrição algum conteúdo que vai agregar alguma coisa para o seu público alguma coisa que chame atenção ali do seu público não só coloca uma frasezinha clichê um emoticonzinho porque isso aí não funciona tipo assim você tipo assim, não vai aumentar a retenção não, não vai ajudar muito no aumento do seu engajamento eu não sei que você seja uma pessoa que já tenha milhões e milhões e milhões de seguidores, como artistas famosos e tal. Aí sim, mas se não, caso contrário, você precisa trabalhar nesse quesito também, porque a descrição ajuda muito o seu resultado, tá? As pessoas amam histórias, ok? Então é mais ou menos o que eu falei, conte uma história, por exemplo, se a foto for num lugar turístico, por exemplo, você pode contar uma história, é, ou você pode contar alguma coisa engraçada, por exemplo, tá? É, então agregue valor, conte alguma curiosidade sobre o lugar. Uh, então deu lá aproveite por exemplo você está num lugar diferente você tá vou, vou dar um exemplo você tá em nova york tá lá tirou uma foto lá naquela naquela avenida famosa times que times Square, como é times Square sei lá você entendeu né e aí você tira uma foto lá e na descrição você pode colocar alguma coisa assim olha tô vindo aqui mostrar para você essa cidade maravilhosa e tudo mais e aproveitar o embalo para te passar duas dicas para te ajudar nisso e aí você vai lá entrega duas dicas entende entrega um valor para as pessoas tá é, isso é interessante. Outro ponto importantíssimo aqui, ó: use gatilhos para ter mais interações. Como assim use gatilhos para ter mais interações, tá? Termine a legenda, por exemplo, como pergunta. Sacou? É uma maneira interessante de você induzir as pessoas a comentarem na sua publicação, tá ligado? Por exemplo, é, qual sua opinião sobre este assunto? Você escreveu lá a legenda e chega no final e você faz uma pergunta. Ou então você pode, dependendo do que você fez, imagina que você pulou de paraquedas, por exemplo. Né? Um vídeo seu pulando de paraquedas. Estou dando um exemplo aqui. E aí você conta sobre a experiência e aí no final você pergunta. E aí, você teria coragem de fazer isso também? Sacou? Porque isso induz com que as pessoas comentem na sua publicação. Tá? Interajam mais com você. E outro detalhe importante é faça call to action na cara dura mesmo que que é call to action chamada para ação tá então no final da sua descrição fala para pessoa deixar um like curtir é, deixar um like curtir é a mesma coisa né comentar compartilhar salvar entendeu coloca alguma coisa assim e aí se você gostou dessa publicação deixa um comentário abaixo ou se você achou legal este post? marca um amigo para ver também entendeu faça uma chamada as pessoas na internet elas obedecem quando a gente pede para fazer algo, tá? Então, faça uma chamada para ação para que as pessoas possam fazer alguma coisa. Então, deixe seu comentário, deixe sua opinião e tudo mais, porque isso funciona pra caramba, beleza? Bom, vamos para outro ponto importante que agora que é a estratégia número 2, onde a gente vai falar sobre Sorrows, tá? Então um detalhe importante, tá? Você que assistiu o vídeo até agora, mano, é, eu vou deixar um, um, uma parada aqui para você, olha. Preste muita atenção nisso agora, deixa eu até mudar a tela aqui, é, seguinte eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui agora um link antes da gente para a próxima estratégia eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o um link de um vídeo tá esse vídeo está oculto aqui no youtube tá então você não consegue encontrar é somente pelo link aqui abaixo nesse vídeo aqui abaixo eu vou mostrar pra você uh, mais ou menos o passo a passo que eu uso tanto para crescer no instagram e para vender tá hoje para quem não sabe né hoje eu tenho um, um, uns treinamentos mais vendidos no, no brasil inteiro para quem quer vender através do instagram e lá nesse vídeo eu vou mostrar para você um esboço basicamente de tudo que eu faço para conseguir ganhar tanto dinheiro como eu ganho, para ter tantos alunos como eu tenho hoje no Brasil inteiro ganhando dinheiro também através do Instagram. Então o primeiro link aqui na descrição do vídeo, esse vídeo está oculto, tá? Então é somente clicando no link aqui abaixo que você consegue acessar o vídeo, beleza? Então bom, vamos voltar aqui para o assunto do vídeo agora. a Estratégia número 2, tá? Stories no Instagram. O story do Instagram, para quem não sabe, ele tem um algoritmo próprio, ok? O story do Instagram tem um algoritmo próprio. Muitas pessoas não sabem disso, tá? Como assim? É diferente. O, o que acontece no seu feed do Instagram é totalmente diferente do que acontece nos stories, tá? A, as métricas com o Instagram analisa são totalmente diferentes, beleza? Então só para você entender um pouco melhor sobre isso aqui, ó, existe diversos fatores que podem fazer com que seus stories aumentam as visualizações ou não tem pessoas que às vezes questionam, pô, não, no meu feed eu tenho mais likes, eu tenho mais compartilhamentos, mas o meus stories tem um número baixo de visualizações, ou ao contrário, né? Pô, mas o stories bombam de visualizações, mas no feed ninguém curte direito, sei lá, é porque são algoritmos diferentes, ok? O tempo que as pessoas passam nos stories contam muito, tá? O Instagram metrifica absolutamente tudo, então como eu falei lá no início, quando você pausa, por exemplo, no story de alguém, o Instagram metrifica, ele sabe, ele sabe exatamente quantos segundos as pessoas passam dentro dos seus stories. Então, se você posta muitos stories, as pessoas passam tudo direto assim, ó, nem vê os seus stories para o Instagram ser é ruim, sacou? Então, tem alguns gatilhos, algumas estratégias específicas que você pode utilizar para aumentar as visualizações dos seus stories, aumentar a retenção e tudo mais, beleza? E o que, que interfere também? O número de stories postado por dia. E é claro, assuntos abordados nos stories, tá? Ninguém gosta de coisa chata, então não vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos lá, passo um aqui, ó. Coloque no mínimo 5 stories por dia no seu Instagram, beleza? No mínimo 5 stories por dia. Por que, que eu tô falando isso para você, tá? É porque o, o Instagram, mano, ele é uma ferramenta, é uma rede social. Então a gente tem que estar tá constantemente ativo se a gente quiser aumentar o nosso alcance e quiser aumentar a nossa identificação com o nosso público, com a sua audiência se você não aparece para sua audiência não tem porque a galera ficar te seguindo e tudo mais, sacou? Então é interessante recomendo você postar no mínimo 5 é story por dia. Por quê? Porque cinco stories você consegue postar em 10 minutos. Você consegue postar cinco stories estando dentro de um ônibus, você consegue postar cinco stories ali no intervalo do trabalho, entendeu? Então você consegue fazer isso. Dá para fazer, tá? Então eu recomendo no mínimo cinco, no mínimo. Mas se você puder postar 10, postar 20, 30, também faça isso, tá? E mescle os stories, tá? É, por que, que os Por que que os stories têm apenas 15 segundos para você ter uma ideia, OK? Porque você tem que ser dinâmico, tá? Você não deve ser chato nos stories do Instagram. Como assim? Se você tem um assunto pra falar com a sua audiência e vai levar mais de um minuto, mais de dois minutos pra falar sobre isso, grava um vídeo pro IGTV e posta no feed. Não fique ali dois, cinco minutos parado em frente à câmera falando sobre aquilo nos stories, porque é chato, ninguém tem paciência. Use stories é parada dinâmica. Então, o legal é a pessoa entrar no seu story pum... Eu, você mostrando alguma coisa interessante aí ela passar por próximo você já está falando de uma outra coisa passa por próximo e aí você está fazendo uma pergunta ela vai lá e passa para o próximo e story e você está mostrando uma coisa diferente sacou é ser dinâmico isso aumenta muito a retenção nos stories do instagram ok é, então mostre coisas diferentes e utilize as ferramentas que o instagram oferece tá então faça enquetes por exemplo isso ajuda você até a identificar o que, que seu público está mais interessado no seu conteúdo ok é, coloque, por exemplo, caixas de perguntas para a sua audiência, tá? E aí você pode mesclar perguntas sobre o seu negócio, sobre o seu nicho, e perguntas mais, assim, abertas, entendeu? Perguntas pessoais, perguntas sobre uma série, é, indicação de série, esse tipo de coisa também aumenta muito o engajamento, é, e mostre coisas do seu dia, tá? O que você está fazendo em tempo real, ou o que você fez, conta alguma coisa que aconteceu, tudo isso ajuda muito na retenção no quesito stories no Instagram beleza e aí vem um ponto chave tá uma coisa interessante para você não fazer aqui no Instagram Primeiramente nunca compre seguidores tá tem pessoas que têm essa falsa ilusão de que comprar seguidores no instagram vai ajudar e não vai ok é, porque não adianta tá você fingir que tem lá 50 mil seguidores né porque seguidores comprados na grande maioria das vezes são seguidores fantasmas então não adianta você mostrar que tem 50 mil seguidores e ter 10 likes nas suas publicações e simplesmente não ter pessoas para comprar aquilo que você está oferecendo porque são tudo fakes, tá e outro, outro detalhe seu é quem compra seguidores infelizmente vê o engajamento caindo porque porque o Instagram vai entender o seguinte Pô, a pessoa tem 50 mil seguidores E somente 10, 50, 60 pessoas curtem as publicações dela Então é que o post dela, o conteúdo dela é muito ruim Então o seu alcance vai lá embaixo, tá? É, o Instagram vai entregar seu conteúdo para seguidores fantasmas E aí o que, que vai acontecer? Se são fakes, se são seguidores que não são engajados com você Não tem interação, se não tem interação sou, ó, Se fudeu! <risos> Mas enfim, outro detalhe importante que você pode fazer, tá? Utilize estratégias específicas para aumentar o número de seguidores em massa no seu Instagram e aumentar, ganhar dinheiro com o seu público, tá? Tem como você ganhar muito dinheiro com o seu público. Isso daqui é, vai estar tá alinhado nesse vídeo que eu deixei aqui na descrição, tá? Tem um vídeo que eu deixei aqui na descrição, que é um vídeo oculto, onde eu vou mostrar para você uh, um esboço de como você pode fazer para conseguir aumentar seus seguidores e ganhar dinheiro usando o seu Instagram. O primeiro link aqui na descrição. E para finalizar, é, tenha consistência e tenha frequência, tá? O Instagram ama frequência. Não adianta você postar uma foto hoje e depois só postar outra foto daqui 20 dias, postar 10 stories hoje e amanhã você não posta nada, e depois no outro dia você posta um, depois fica 5 dias sem postar nada. O Instagram gosta de pessoas que são frequentes dentro da plataforma. Então, seja frequente, porque isso vai ajudar e muito aumentar o seu resultado beleza então basicamente fazendo isso aqui que eu tô passando para você vai aumentar e muito o seu resultado é o seu alcance vai crescer muito o teu perfil com toda a certeza desde que você coloque de fato na prática tá então espero que você tenha gostado aqui do vídeo se você gostou já deixa o seu like se inscreve no canal e assista o vídeo 2 que tá oculto aqui do meu canal que tá aqui na descrição para você ver o esboço de como conseguir seguidores em massa no seu Instagram e automaticamente também conseguir é, vender, conseguir ganhar dinheiro utilizando o seu Instagram, beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto e valeu!